A Fazenda Vitor nega que tenha dado informação externa para me Gui, não falei nada Os espiões de A Fazenda 13, Record TV, retornaram para Itapecerica da Serra, na tarde deste domingo Por lá, eles participaram de uma das dinâmicas da reta final, o tradicional amigo secreto No Twitter Alguns fãs do reality rural levantaram a hipótese que o ator, possivelmente, havia passado informações externas para o amigo MC Gui. Em uma das imagens, Vitor apareceu abraçado com o funkeiro, enquanto todos dançavam no salão, inclusive eles. Vitor Pecoraro usou suas redes para negar que tenha passado qualquer tipo de interferência, só desejei boa sorte mesmo, disse. Oi BBS, cheguei no hotel agora. E nada de alvoroço, viu, porque eu não falei nada daqui de fora para nenhum deles, não. Só desejei boa sorte mesmo. Disse ele. Ao retornar para a sede, MC ficou um tempo sentado na sala, pensativo. O que aumentou mais ainda a especulação sobre uma dica, um alerta, ou uma fofoca feita por Vitor. Não é meu finalista. Já no Instagram, além de negar que tenha falado alguma coisa para seguir, Vitor Pecoraro explicou. Não falei nada e nem falaria, porque ele não é o meu finalista, a pessoa que eu queria e quero que ganhe a fazenda. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal.